Para comprar cadeiras e barato, ecadeiras.com.br. Você compra no site 10 vezes para pagar e ainda vai baixar preço. Vamos baixar o preço. Rafael, fala daqui, ó campeã de vendas. Essa aqui é a nossa cadeira campeã de venda, tela mexe, rodinha anti-risco, preço vai. de 529 por R$359,90. Muito bom. E esse modelo? Essa é a nossa cadeira gerente Vega Cinza, tela mexe, serve para sala de reunião operacional de... 529 por R$ E é uma delícia experimentar aqui no showroom. Mas compra no site, vai lá, olha aqui. Essa aqui é a melhor custo-benefício da categoria Presidente. Cadeira Amsterdã em couro, rodinha, anti-risco. Preço? 779 por R$ Tem que aproveitar, tempo limitado. E aqui? Essa é a nossa cadeira, diretor New York. Tela, mexe o braço, ajustava, encosto também. Rodinha anti-risco. Preço: 749 por R$ 5,75. Forma de pagamento: 10 vezes no cartão sem juros, boleto bancário com 10% de desconto e transferência bancária. ecadeiras.com.br. Vai conhecer o site? Vem conhecer nosso showroom.